Em relação ao apagão, um, que, que, que ocorreu e que de repente, estamos a falar de 3 mil milhões de pessoas que ficaram assim uh, de repente muito um, impressionadas com alguma coisa que aconteceu, eu também de alguma forma tenho que vir um bocadinho cá atrás e estou um bocadinho, e falávamos em off, estou um bocadinho como tu que é um, What? Isto não dá muito bem, tipo a seguir tenho outra 30 mil coisas para fazer e acho que todos nós temos 30 mil coisas para fazer mas, de facto, criou-se aqui, de repente, a atualidade, não é? A atualidade foi aquilo que acabou por acontecer, e isso pressupõe, obviamente, hum, que o mundo está <risos> em cima hum, de uma empresa. Isto parece assim um bocadinho muito estranho, mas não é, e, de facto, há, há, há, há muitas pessoas dos mais variados quadrantes e, e não pensando só na parte profissional, dos mais variados quadrantes, Eu, eu só para dar o, o, um bocado o exemplo do, do quão impactante isto é, eu, eu tive uma vizinha, que nem sequer é uma vizinha próxima, mas que sei que é da aldeia onde eu vivo, <risos> que eu ia passar na rua e que ela me pediu ajuda, E estamos a falar de uma senhora que facilmente está ali próximo dos seus 80, a, a pedir-me ajuda porque estava muito impressionada e muito chateada porque tinha, o seu WhatsApp tinha desaparecido. Uh, e os seus amigos não não estava a conseguir comunicar com eles e não percebia muito bem o que é que estava a passar. Isto pós-apagão. E, portanto, isto dá-nos é logo aqui uma visão muito muito impressionante do, do alcance um, que estas três plataformas têm. Um, nós, às, às vezes, e ficamos muito retidos na, na componente profissional e no peso que ela tem ao nível comercial, uh, e falou-se logo muito disso, porque no limite também aquilo que nós olhamos todos os dias é quem nos está próximo, particularmente... Uh, no que me diz respeito ao nível do marketing mas eu até digo que a nível social é, é altamente impactante não é? E, e acho que já há muita gente que é ali o canto deles, uh, seja no Facebook em particular, seja a outro nível e outro tipo de propostas no caso do Instagram ou até mesmo numa relação direta como é o caso do WhatsApp e de facto isto é assustador por um lado, acho que até não só é assustador como é um, um, acho que não é normal, acho que, acho que devemos parar um pouco e, e, e pensar um bocadinho também nisto e fazer um exercício interior e perceber se realmente é por aqui que queremos ir ou não. Ainda assim, não acho que de repente como tenho ouvido em alguns podcasts particularmente da avaliação política que de repente o mal da fita é mesmo o Mark Zuckerberg. acho que ele tem apenas um negócio e naturalmente nós somos livres também, depois isto aqui entra a orientação política, mas acho que somos livres de decidir se queremos estar ali ou não queremos estar ali. Obviamente há impacto psicológico, obviamente as coisas são feitas para de alguma forma se calhar viciarem as pessoas e tudo mais mas isso faz parte de todo um conjunto de outras coisas que se calhar às vezes não falamos nelas e eu concluo particularmente com um paralismo que fizeram muito interessante quando houve o clash do, da indústria tabaqueira, por exemplo, quando a indústria tabaqueira teve que assumir profundamente que uh, colocava lá um conjunto de, de toxinas que depois levavam as pessoas a perceber porque é que eu não consigo deixar de fumar. e Isto é uma coisa muito interessante porque, de facto, fez com que se desconstruísse uh, essa indústria que se percebesse, bem, mas calma lá porque é que nós uh, fumamos tanto e tudo mais e que fez com que ela, de facto, se normalizasse. E eu acho que, se calhar, o que tem que acontecer com esta indústria particularmente é nós começarmos a perceber que ela pode ser normal, pode ser de uma utilização um, um, normalizada. Uh, nós os dois estávamos a falar e a dizer é pá, já, aconteceu, fiz, não posso mandar agora a mensagem manda seguir, e se amanhã possivelmente e eu particularmente trabalho marcas que têm o seu universo, o seu canal preferencial uh, é profundamente o Instagram um, se amanhã não há Instagram, claro que temos que ser profissionais e capazes o suficiente para conseguir encontrar outras alternativas para nos expor que by the way aconteceu anteriormente, não é? Se calhar não vai ter o impacto que tivemos, mas que naturalmente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 em primeiro lugar, temos esta palavra super complicada que nós ainda hoje em português, não sabemos sabemos dizer mídia ou média, não? É? Isso vamos então desconstruí-la para meios de comunicação. Eu acho que se nós colocarmos em cima da mesa na ótica de que uh, a que o meio de comunicação deve ser uh, aquele canal que leva uma informação a um, a um público, uh, as valências hoje em dia são infin infinitas, não é? A partir do momento em que eu consigo seja onde for, me expor a uma comunicação de alguma coisa que eu quero me expor para um determinado público, eu acho que temos que falar sobre um meio de comunicação. Eu acho que ela não se fecha apenas nos meios tradicionais, como estavas a dizer. Acho que isso é uma palavra que apesar de serem tradicionais é só porque são um pouco mais antigos, não é? Quando é que deixam de ser tradicionais? É logo alguma coisa aqui que fica um bocadinho estranha, não é? Qual é, que é? qual é que é a cronologia do tradicional? Um, não é, é porque não podemos pôr em cima da mesa a parte vintage, portanto, qual é que é a cronologia? Qual é que é, como é que nós dividimos estas coisas? Um, e portanto, esses eram óbvios, foram assumidos dessa forma. Um, uh, uh, rapidamente nos punhamos porque, não, uma televisão é óbvio, fala para um audience, está ali eles estão à frente da televisão, pronto ou uma pessoa compra um, um, um jornal portanto eu estou-me a expor profundamente àquele, àquele mas se eu amanhã o Instagram deixou de ser uma social, apenas uma, um canal de, uh, social, há muito tempo há, há, há, há muito tempo que há é um catálogo profundo de venda não é um, literal, até porque agora é possível um, e portanto uh, Todos os, os, os canais que existem em, em, em confinamento foi óbvio uma explosão do clubhouse. Foi mais um meio que apareceu claramente para nos expormos ainda por cima altamente segmentado, que é uma coisa muito interessante. Acho que a palavra segmentação veio, veio dar um novo mote, particularmente aos, aos, aos mídias, porque deu-lhes a possibilidade, se, se antes era branding, ou seja, tu expunhas-te em mídia como uma marca, seja uma marca de confiança, fosse uma marca para um target muito específico, não, eu escrevo sobre carros e, portanto, tu expunhas profundamente aquele segmento, mas para tu dispor de uma forma bastante qualitativa, não só tinhas o conteúdo como te expunhas como marca, é curioso hoje em dia que a, a, a, a quantidade massiva que existem de canais para, para nós nos expormos ao nosso audience, não é? o que não falta é que, de repente, alguém já esteja a olhar para o loop. A ver se não é ali que naquela nova rede social me devo expor amanhã. Mas eu, quando digo me devo expor como marca, estou-me a expor naturalmente a um mercado. Eu quero me expor àquele mercado. E portanto, será que ele anda ali? Um, e portanto, eu, eu, eu sou muito pouco conservadorismo conservadorista neste, nesse aspecto. Conservador nesse aspecto. Acho que, claramente. Que a mídia é tudo aquilo onde nós conseguimos nos expor a, um, a, um, a, a, a uma audiência, a um conjunto de mercado ao qual eu quero estar afeto. Inclusive quando nós estamos a falar one-to-one. -one. Um, eu, por exemplo, ainda hoje na empresa onde eu trabalho, é curioso que muitas vezes falo em mercado interno, em, em óticas de visão de estratégia e marketing para dentro da, da, da estrutura onde eu estou, que não é uma estrutura assim tão pequena quanto isso e às vezes fica assim tudo um pouco baralhado, tipo, não, mas, mas, mas eu estou a falar, mas estás a falar, estás a chamar mercado às pessoas com quem tu trabalhas, é óbvio que eu estou a falar com as pessoas com quem tu trabalhas, nem que seja porque estou, estou ainda mais a criar valor sobre aquilo que nós somos para que elas amanhã sejam os melhores embaixadores do mundo perante aquilo que nós vendemos, Pronto. e isso um, logo aí, seja pelo e-mail que eu enviei com com todos um, um, no, no, no, como destinatários seja na ação que eu vou fazer uh, no LinkedIn dentro da página da, corporativa da, da, da empresa eu estou obviamente a utilizar um canal específico de comunicação para uma, para uma audience portanto um, a mídia numa ótica de que é informativa e acho que tu querias chegar muito aí acho que já é curto de perna, acho que Acho que é muito mais extensível hoje em dia. Aliás, tem havido... Uh, a rádio, por exemplo, é, o maior, uh, é a maior manifestação disso. A rádio tem sabido adaptar-se tão bem, tão bem, tão bem, aos tempos, à digitalização dela própria, da própria rádio, com produtos, com formas de comunicar, com novos uh, interlocutores. Um, para mim, a, a maior marca do segmento de jovem em Portugal é Mega Hit a uh, maior marca, vou, não estou aqui a tomar partido da, do, da rádio em si, a maior, a maior marca, na minha opinião, a maior que do de maior valor, uh, na minha opinião do segmento jovem, digo isto com alguma, com alguma à vontade, a maior marca do segmento jovem em Portugal é a Mega Eats. E é surreal como é que têm conseguido entender que para se continuarem a, cri, a tornarem relevantes, a, a serem aquilo que eles são na sua genes, como uma, maior, como uma marca poderosíssima junto do segmento jovem, Uh, adaptaram-se junto de, de novos comunicadores foram junto daqueles que eram youtubers junto daqueles que eram Instagrammers, com um alcance gigantesco e que eram comunicadores fantásticos e que a única coisa que fizeram foi, olha, sabem uma coisa, vocês são fantásticos aqui mas eu tenho a capacidade mas eu estou-vos a dizer, olha, venham cá venham cá se expor aqui que, que, é, que só se ouve, não é? Mas também se vê numa câmara tipo webcast ou que também uh, pod podem estralizar aquilo que tu fazes na rádio para o teu ambiente um, de social media e portanto Acho que é foi, foi um paralelismo gigante, mas que mostra profundamente que não dá para ficarmos fechados a essa mídia de, de, de, de informação um, ou de com um nome, com, com, com uma tarimbazinha, com um carimba, a dizer olha aí porque eu sou um meio de comunicação clássico. Um, acho que qualquer capacidade que nós temos, se eu mando um e-mail geral, eu tô, se eu mando uma newsletter eu estou-me expor profundamente e portanto eu estou a servir de, de, de fonte de comunicação junto daquele mercado que se expôs a isso porque, no limite, os meios de comunicação tradicionais também estão, se expõem a mercado não é? e, se vê-se pelas linhas editoriais deles, hum, não, não conheço nenhum que seja muito... Trans, hum, não é transparente o dizer, todo, mas muito hum, inócuo aos seus interesses. Eu, eu sou muito criterioso na, na, na forma como consigo obter informação, hum, ou, ou acho que sou, não sei, se, não sei se estou na linha da frente, da, na, não, acho que não estou, mas, mas sou muito criterioso e fecho-me bastante naqueles que eu acredito que estão, estão corretos, isto falando, obviamente,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 Não é fazer alguma coisa bem feita, mas acho que, é, acho que cada vez é mais difícil de nós conseguirmos parar para conseguir criar as condições uh, favoráveis para conseguirmos nos pôr da maneira certa àquilo que queremos por em cima da mesma. Porquê? Porque há um imediatismo óbvio. Uh, a rapidez com que, as, com que é exigir por parte do mercado que tu disponhas, não é? a quantidade que é de tudo o que é posto em cima da mesa,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 Uh, reduziu-se bastante uh, o preço das coisas e o preço da qualidade, ou seja, tu uh, e particularmente no audiovisual uh, tu consegues ver isso ao dia, tu, uh, tu de repente olhas para lá e estão pões a pau, está alguém quase a oferecer qualquer coisa só para existir, não é? e isto ninguém consegue perceber que ao fazê-lo vais estar, a, estar a, vi uh, a, a viciar um mercado, vais estar a dizer ao mercado, olha só uma coisa, é possível. Eu costumo dar o exemplo da de água, da de, de garrafa d'água, com a crise. É? Eu, houve uma altura que, nós, que o mercado percebeu, que, é? que as pessoas perceberam que afinal uma garrafa d'água podia custar 50 cêntimos, eles passaram uma vida a pagar 1 euro e nunca ninguém se questionou, pô, 1 euro parece-me um pouco caro, não, era o preço da água, de uma garrafa d'água água 33, e, entretanto veio a crise, as pessoas com menos poder de compra, é pá, mas temos que continuar a, a, a vender este produto de completa necessidade básica que é uma garrafa d'água, então se calhar estamos disponíveis para ir aos 50 cêntimos, nunca ninguém amanhã vai poder estar disponível a pagar 1 euro porque ela já custou 50 cêntimos e portanto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 se eu sou exigente e se eu quero continuar a ter acesso a ela e se eu ontem tinha condições ou eu estava disposto para comprar o um jornal na banca mas hoje não estou nem aí porque eu já não compro jornal na banca pá, esses mesmos jornais estão a, a ter qualidade gigantesca exposta a ti de forma digital e portanto acho que é o limite dos limites que tu a, a uma a uma assinatura eu particularmente faço em dois jornais básicos um diário e um semanal portugueses. se te disser que não os consigo ler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 se está on, está on idades que eu já não sei muito bem que idades são essas. Isto é um paralelismo acerca daquilo que tu acabaste de falar, que é, de facto, a capacidade que se tem hoje em dia de colocar conteúdos consecutivos, e, e o negacionismo que falaste é, é disto, é disto um, um, exemplo, que é esses movimentos...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 Uh, uh, os grupos uh, uh, terroristas mais radicais uh, recortarem, uh, e, portanto, das duas uma, ou no âmago da, da, da, da, da companhia, não âmago do YouTube, eles dizem, não, não, nós acreditamos que eticamente isto não faz sentido, e, portanto, no âmago deles, nos valores deles, fantástico, têm a liberdade de dizer, isto não faz sentido, então isto é eliminado, portanto, então é só para ocidentais. Um, ou então, não é porque hum, estes matam, então vamos, vamos excluir. Acho que tem que ser um bocadinho mais interior, tem que ser um bocado, um bocado mais mais mais atrás para que a gente consiga alinhar para um bocado isto. Eu, pelo menos, acho que é o caminho que tem que, que tem se trilhar porque todo o outro o outro é demasiado longo para conseguirmos ir muito longe. Criaram este, este chavão da inteligência artificial e, pronto, se calhar foram usados logo muito porque o que é certo é que a inteligência, não é? capacidade de adaptação, logo assim, pum, como principal significado. Portanto, temos de ter alguma capacidade de perceber se de facto é a inteligência ou não, mas, mas foi o nome que lhe deram. Uh, isto é como uh, agora a virtualização, não é? Tipo, a gente pensa, ah, é. Agora, uh, vamos aí numa de VR um, e depois quando andamos por isso, tipo, é apenas uma experiência. Portanto, eu, eu, eu acho que a maior, uh, a maior justificação que existe, um, para perceber que a, que a inteligência artificial já existe nas nossas vidas e tu foste à parte simples da, da sua existência. Nós hoje contemos o nosso telemóvel, a cada segundo há um momento de inteligência artificial a acontecer na nossa utilização do telemóvel e ninguém nota isto. Todas as pessoas pensam que são elas que estão a fazer. Não é? Quando eu entro, eu a seguir vou entrar no carro e caí-me um pop-up do Google a dizer o caminho até casa são x, é surreal, não é? Que lá ali um conjunto de um algoritmo que consegue perceber que, bem, este gajo costuma fazer muitas vezes este trajeto. Se ele está agora em Lisboa não interessa, ele quer ir aí mesmo para casa. Mais ou menos é a história isto costuma acontecer. Um, e, portanto, isso é inteligência artificial de forma muito óbvia e ela já acontece de uma forma muito real nas nossas vidas. Um, eu, para responder, para, para partilhar alguma coisa nesta reflexão, eu, eu, eu penso num trabalho prático. Uh, nós temos um serviço que se chama Friend Service na nossa na nossa organização e que é acima de tudo um Customer Service. E quando nós tivemos agora uma grande mudança, foi um projeto que fui eu que, dentro da transformação digital da própria empresa, fui eu que tive à frente desse projeto e está em andamento ainda, e uma das primeiras coisas, que já que era uma transformação digital, uma das coisas que teve em cima da mesa era, pá, contê, uh, custos, uh, ferramentas, logo o IT entrar em ação, blá blá blá, pá, e chatbot. Se calhar paramos aqui um bocadinho para pensar que se calhar era fixe termos um chatbot porque pá, está capacitado, o friend service será algo muito um, pós-venda, portanto vamos conseguir cons conseguir alimentá-lo de forma bastante óbvia porque o nossos, os nossos processos são bastante básicos. E nesse momento tive, uh, ainda se vai ter, ainda se vai tendo, eu tive, a capacidade de parar e pensar assim, não calma, nós todos os dias procuramos um valor acrescentado. Todos, todos os dias nós valorizamos bastante o serviço que oferecemos na, na, na venda direta ou na forma como comunicamos. Um, somos muito criteriosos no tom que utilizamos, o domínio da própria marca que nós representamos, e portanto, bora lá humanizar isto, bora lá continuar a perceber e, e a entender que do outro lado há um indivíduo que se calhar vai privilegiar o facto de estar a perceber que está a falar com uma pessoa de facto. Um, isto aqui é um bocado o contraponto do futuro que tu dizes e que eu concordo 255% com ele. Ou seja, não tenho dúvidas nenhumas que nós não sabemos da missão metade, não tenho dúvidas nenhumas que nós, de forma bastante óbvia, como acabei de dizer que hoje, quando agarro no telefone, estou a conseguir, a aperceber-me de um conjunto massivo de coisas, que não sou eu que estou a fazer por elas, fui eu que dei comandos para que elas acontecessem, e depois há todo um conjunto de, de ferramentas que vão fazer com que elas aconteçam, de forma bastante natural, ao ponto de eu achar que sou eu que estou a expor-me a elas. Uh, e, portanto, isso é óbvio, vai crescer. Agora, uh, acho que teremos que ter sempre a capacidade de perceber que um, há uma humanização óbvia uh, na forma como... Eu acho que vai chegar só um ponto. Há pouco estava eu, eu eu quando eu, eu tento sempre dizer que há, há o geek hunting e eu acho que há tipo um vício no geek hunting. Há sempre aquela malta que é mesmo o verdadeiro geek, que é tipo ele não é geek porque domina uma determinada ferramenta, ele é geek porque não para de descobrir a ferramenta. E eu acho que é engraçado porque... E curiosamente, há sempre ali aquele de Chasm, não é? Como... Já o Fitcherall dizia que era quando tu já, já passas ali para o early adopter e, tu, e cai porque aquilo deixou de ser usado. E tu fica, és aquele gajo que está sempre ali pam, pam, pam, pam, e descobriste e descobriste e descobriste descobris e depois há um conjunto de coisas que não conseguem chegar sequer à usabilidade uh, massiva porque entretanto caiu em desuso porque aquilo nunca fez sentido. Eu lembro-me sempre dos, agora um, tenho-me esquecido o nome, que andavam sempre a tentar vender uhum. isto, um, dos beacons, uh, tipo... <risos> tipo beacons, quando já toda a gente sabia que poderia haver uma geolocalização de um conjunto de coisas, quando tu podias fazer notificações push em, em segundos, quais beacons, estás a ver? E portanto, eu acho que eu acho que nós temos que ser capazes de pensar, e eu por acaso, e não é de toda uma, uma opinião arrogante, eu acho que por acaso tenho conseguido manter uma, uma estabilidade muito grande entre deixa cá ver, <risos> deixa cá ver se isto, se isto aqui pega, ou deixa cá ver se isto aqui é uma cena realmente relevante, um, mas, mas ao mesmo tempo em algumas coisas considero-me também alguém que vai lá bastante afoito e rápido, um, e do, que, do que, não, não, isto vai ser a próxima cena e isto está super on e bora lá, bora lá, bora lá. Um, acho que a humanidade ainda é um bocadinho básica, acho, acho que a tecnologia, Cada vez, ela avança tão depressa que cada vez está a reduzir mais o core user dela própria um, acho que nós não conseguimos ir com esta velocidade, eu acho que tu andas muito mais depressa nessa relação com, uma grande, com a grande falange de toda a gente Pronto. Uh, e portanto, eu, como nós somos muito lentos e de forma geracional, acho que não vamos conseguindo adquirir esse um tom de forma óbvia é curioso, uh, nesta reflexão e justificando isto que acabei de dizer que cada vez mais se vêm propostas de conteúdos, particularmente em animação, que faz me -se sentido lá em casa, porque são muito pequeninos, mas de animação que tentam desconstruir alguma distopia que tu estavas a falar ao nível tecnológico. Eu lembro-me, por exemplo, agora é de haver um filme giríssimo que são os The Mitchell, que é de uma família completamente louca que está no Netflix, e que faz ali uma desconstrução gigantesca que é um, tu não ligas a nenhuma ao teu telemóvel, não ligas nenhuma àquela, àquele parceiro diário que tu dizes que és fiel e que afinal não és nada fiel e depois és fiel a todo um outro conjunto de coisas e quando te fartas mete-o de lado. Esta humanização daquela, da, daquele utensílio que tu utilizas de uma forma até às vezes emocional porque ficas lhe tanto tempo, uh, torná-lo capacitado ao ponto de agora sou eu que te domino a ti. Não é e se nós pegarmos lá atrás, há nosso tempo, um, todo o conteúdo que havia que ia se pondo em cima da mesa do domínio das máquinas do domínio da própria inteligência artificial um, eu ainda vejo isto com uma grande distância tu se calhar não vejo com tanta distância e o que eu vejo é o consumidor e agora falando daquilo que me diz respeito e, e que e profissionalmente consigo palpar todos os dias ainda que Seja todo ele uma, uma, existência, uma existência tecnológica, tenha essa, essa experiência de forma uh, diária e que se exponha dessa maneira, eu continuo no final do dia a perceber que a humanização uh, é, é óbvia, ela deve existir. Ficou muito claro agora com nós começámos a falar nisto, é para dar aulas em zoom, não, não consigo sequer, nem consigo tua tava Estava tudo em alta, logo, com o remoto. Não, agora pá, esquece, já nem vou mais. Ao... Eu em dois segundos vi toda a gente entrar pela porta adentro, portanto hum, as grandes também, é, não, nós agora é tudo remoto, de repente perceberam logo, epá, se calhar vêm cá umas vezes e não sei o quê. Uh, isto para dizer que o, um, o, o contacto humano, ou pelo menos o, o intelecto na ótica da criatividade particularmente, deve ser muito complicada de conseguir colocar em, em zeros e uns e portanto Acho que há alguma coisa que não nos vai conseguir distinguir, nem que seja o próprio espírito crítico, que é a coisa que eu mais valorizo. Eu acho que ter a capacidade de parar e ter uma opinião sobre algo sustentada em alguma coisa valoriza ou desvaloriza para onde é que a tecnologia consegue ir. Ainda assim, estou completamente consciente que possivelmente deve estar a ver um conjunto de coisas bastante óbvias mas que para mim não são tão óbvios assim, um, eu, eu não, eu a verdade de facto fica difícil de continuar a ser verdade e se amanhã eu souber que me estás a à frente um áudio uh, que foi <laughs> feito por uma máquina eu não vou conseguir descobrir que ele foi feito por uma ma por uma máquina uh, e vou ficar muito chateado que não tenha sido feito e que seja fake. Um, há uma coisa que eu sei, eu não vou querer aquele áudio quando souber que ele não é verdade, portanto esta capacidade de decisão acho que será decisiva e há muitas organizações e particularmente muitas marcas que cometem muitos erros, muitas vezes, porque rapidamente querem ir àquilo que é óbvio e que, não, isto vai ser a nova cena, e não têm critério na capacidade de pensar, Será que faz sentido eu estar lá? Será que faz sentido... Isso viu se viu-se muito, por exemplo, com o Snapchat, quando apareceu portanto, com muita força nos Estados Unidos, houve um conjunto de marcas dos mais variantes quadrantes, a imediatamente, não, não, é aqui que a gente tem que estar. E aquilo não fazia sentido nenhum estar ali. Um, e, por outro lado, a própria adaptabilidade das próprias marcas ao Instagram tem, ainda ao dia de hoje, é visível. Há uma incapacidade gigantesca de muitas marcas, não conseguir parar para pensar Pá, não faz sentido nenhum eu estar aqui neste, neste canal, não, isto vale-me zero. Eu, eu estar ou não estar vale completamente zero. E o inverso também com outras marcas. Não é? eu há pouco falava da Mega hits, eu consigo-me expor, por exemplo, a Small. A Small, que foi entrou tardíssimo no Instagram, e aqui não quero fugir à parte da inteligência artificial, mas a capacidade que as marcas têm ou não de entender se devem amanhã, a última cena agora, ok, VR, VR está em alta, portanto nós temos que ter agora uma cena que a pessoa ah, vai achar que está a beber uma alta de Small, mas não está a beber, isto é tanga, não, isso não faz sentido e eu estava a dar o exemplo desse mall no Instagram, entrou, demorou imenso tempo a entrar, não tinham sequer a visão de que aquilo fosse... fizeram esse compasso de espera e quando perceberam que tinham que estar naquele canal fazem um trabalho pá, surreal, surreal. É, é, é talvez das marcas e a é portuguesa das marcas que melhor consegue se apresentar junto do seu segmento muito específico de uma forma tão inteligente e tão capacitada. Um, e portanto, quando isto acontece, uh, Faz-me dizer-me que ainda há critério na capacidade que temos de parar e entender se aquilo que, vem, que está aqui à minha frente, esta nova potencialidade que existe, faz sentido ou não faz sentido? Devo lá ir ou não devo lá ir? Isto aqui vai ter um, um efeito nefasto junto ao meu consumidor ou não? Vai ser melhor ou pior? Não é? Será que eu pôr um chatbot no meu, no meu serviço ao cliente é suficientemente bom para o, para o valor que eu crio na relação que eu tenho com ele e poupo aqui uns trocos? ou ele vai valorizar o facto de ter uma pessoa a falar com ele real e nós conseguimos medir que ele valoriza é? o facto de ter a consciência o telefone, há, há de haver telefone ou não há de haver telefone, não é? Nós, ah não, porque eu consegui um ganho de naquele bilhete de avião no transgénico ou uma cena assim de género e depois queres uma fatura e tens que ir à Conchichina para conseguir arranjar uma fatura e não tens a quem falar, não tens a que. estas dores hum, no final do dia Uh, são valiosas ou não uh, as marcas uh, gigantescas que enquanto tiveram um dinheiro ao nível do investimento para continuarem a, a encontrar clientes novos consecutivamente investem investem investem investem investe e há cliente novo, cliente novo, cliente novo e depois chega a um ponto, nós já temos os clientes todos mas eu continuo a cair esqueceram-se que podiam ser marcas não é? porque esqueceram-se de se capitalizar e isto acontece nas potencialidades da manhã. Ou seja, falando profissionalmente, acho que é fundamental que nós tenhamos a, a capacidade e a consciência de isto faz sentido ou não faz sentido. É a última tecnologia. Um, e portanto, eu, eu vejo também ao nível da transformação digital. Quando a ah, transformação digital, qual é que é a última cena? Não é a primeira coisa que se põe em cima da mesa. Transformação digital é profundamente cultural. Um, eu, eu, eu, eu tirei a transformação digital, foi algo que achei que era importante para mim há 50 anos atrás, no primeiro curso que, que a Nova pôs em cima da mesa, e eu pensava aqui a ouvir as últimas cenas de não sei o quê, um, e quando o Nadi Babi aparece à minha frente e diz-me pronto, portanto, vamos aqui pensar nisto e vamos expor-nos culturalmente ao que é isto digital. E eu tipo, really? E portanto, e foi altamente teórico, foi altamente uh, uh, numa ótica de vamos lá perceber as organizações e porque é que elas estão atrasadas digitalmente e elas não estão atrasadas digitalmente porque não têm a última caixa de e-mail, elas estão atrasadas digitalmente porque não entendem sequer o que é que é digital e portanto se não entendem o que é que é digital quanto mais entenderem uh, amanhã aí ou entenderem pá, uh, tu dizeres, olha sabes uma cena nós agora vamos fazer todo, tudo que tu, os guiões todos vão estar feitos uh, numa, numa máquina que vai, entretanto, só pôr lá um conjunto de palavras e ela vai ser capaz de conseguir dizer as coisas. Como o GPS, às vezes o GPS do carro é igual, mas com o que tu quiseres. E tu pensas, tipo, What? ou os livros agora vão ser escritos com uma máquina. Tipo, a gente vai só dar um matemática, eles escrevem um livro e isto aqui vai ser de forma industrial. Não sei. Eu prefiro fugir. Um entretanto, entretanto, fugir. Deixa de, de coisa. Ah, é, pés na terra e no que acontece na Terra hoje em dia, uh, acho que ainda estamos um bocadinho, um bocadinho às apalpadelas a esse nível.